Bem-vindo a mais um vídeo da série Coral Draw aqui no canal Tech Tutos e agora de volta com a série pessoal. Eu venho trazendo para vocês como que cria cartõezinhos de visitas no Coral Draw. Muita gente tem dúvidas sobre isso, que pensa que criar cartãozinho de visita é a coisa mais difícil que tem, um bicho de sete cabeças, precisa ir lá em Photoshop, volta pra Corel Draw e fica naquele para lá e pra cá, e às vezes não consegue fazer. Mas também não sabe que isso é a coisa mais simples que tem, e um vídeo desse você só encontra aqui no canal Tutos. Então, antes de assistir esse vídeo, peço que você já dê uma olhada lá no canal e se inscreva, ou já dê um like logo no vídeo e quaisquer dúvidas poste nos comentários, ok? Então, vamos começar. Primeiramente para você fazer um cartãozinho de visita é claro você vai precisar de um molde ou um retângulo simples assim. Faz aí qualquer retângulo. Lembrando que antes disso você muda aqui das unidades que podem estar em milímetros ou em pixels, você muda para centímetros para ficar um pouco mais fácil da gente mexer. Então aqui na largura você vai botar 9 centímetros de largura e aqui na altura você põe 5 centímetros de altura. Ok? Aqui o nosso retângulo já está pronto. Agora, qual é o segundo passo? O segundo passo é o mais simples que eu posso dizer pra vocês. É você pôr a sua criatividade em prática. Tudo que você quiser colocar nesse cartãozinho, que vai servir pra sua empresa, ou pro seu site, ou pra sua loja, não sei aí o que você vai querer usar nele, você pode pôr. Eu, no caso, eu coloquei logo a marca do canal, eu coloquei o nome do canal, botar uma cor aqui pra diferenciar um pouco, por essa azulzinho aqui, por esse azulzinho. OK e botei o nome do canal e o, o blog do canal. Só isso, só para mostrar pra vocês como que é um cartãozinho de visita. Bem, uh, seleciona tudo aqui, aperta com o botão direito desse xzinho aqui para ele poder tirar todos os contornos. Depois você vai selecionar todos eles, vai clicar aqui nesse botãozinho agrupar, ou se preferir para ser mais rápido, aperta só CTRL G para ele poder agrupar, arrasta para cá para a página. Depois nós vamos agora multiplicar eles. Aperta a tecla mais do seu teclado com tudo selecionado aqui, aperta a tecla mais do seu teclado, com shift você arrasta para o lado para que ele não saia do alinhamento. Novamente a tecla mais do seu teclado numérico e pronto! Arrastou para aí. Agora seleciona tudo, aperta Ctrl G para agrupar, aperta mais novamente o no teclado numérico, com Shift novamente arrasta para baixo, mais uma vez, com Shift agora arrasta para baixo, e mais uma vez com Shift para baixo. Ok. Você uh, pode fazer outros ajustes aqui, se quiser. Então, aí já terminados os seus ajustes, você vai selecionar tudo, vai dar um outro Ctrl G pra agrupar logo tudo de uma vez, e vai apertar a tecla P do seu teclado para ele centralizar. Pronto, aí já tá todo o seu papel de cartãozinho de visitas, pronto pra você recortar, ok? Você pode imprimir em qualquer tipo de papel, tá? Assim, papel cartão, Uh, não sei, o tipo de papel que você quiser e você pode imprimir. Então, você vem aqui em arquivo, vem em visualizar visualização de impressão e ele vai te mostrar aqui a visualização da impressão para você poder imprimir. Depois é só clicar aqui em arquivo e imprimir. Então é isso pessoal, obrigado por assistir mais essa vídeo aula da série QuoraDraw. Como eu disse no começo, se você gostou desse vídeo, dê logo um like aqui embaixo quaisquer dúvidas que ficaram. Põe nos comentários que provavelmente eu posso responder pra vocês. Não fiquem chateados se eu não responder. Se você gostou do canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo nas redes sociais que isso ajuda muito na divulgação do vídeo e na divulgação do canal. E é isso aí pessoal, rumo a 1K e até a próxima. Valeu, abraço, fui!